Ah, o mal não tem espaço quando a pessoa está praticando esporte. E em outras palavras, é... o esporte ele cuida da segurança pública totalmente, porque gente ocupada não tem tempo de fazer merda. Tem toda a razão. Nós estamos ocupados. E quando razão. eu saio eu estou cansado, porque a nossa pegada aqui é hoje essa briga quando eu te falei que eu eliminei o negativo da Aham. minha vida, que é o seguinte: tudo que o mal precisa. É de atenção. Caralho. E você não percebe que você é o otário que alimenta ele. Essa é a minha briga com o bonzinho. Bonzinho é a raça, mas filha da puta da face da terra. Cara legal. Cara legal, bonzinho. Legal o bonzinho é o otário de marca maior. E ele precisa ser exterminado, cara. Exterminado, porque ele alimenta o mal. Sabe? Sabe? E você sente, se você quanto mais você tiver conectado com você, sabe, você conectado com o divino, você Sim. vai perceber. Eu quero falar com bola ou não quero. Uhum. Eu quero falar com carioca ou não quero. Algo em mim diz, pô, eu não quero. Tô fazendo uma coisa aqui, eu tô ocupado. Só que onde vem o bonzinho em nós? Que é o que nós foi ensinado. Ah, não, eu deixa vou... eu atender o Bola, porque vou é meu ajudar, amigo. É. que é meu amigo. Então eu atendo. Então presta atenção nessa parada. E muitas vezes sem vontade. Não, é ir, sem né? vontade. É, aí sem que tá a bosta. Quem é que quer falar com o outro que, sem vontade? que tá E bosta. você fodeu o rolê, cara. Aí que tá, é perfeito. E aí é perfeito. o cara, você dá atenção pra ele, o Bola, esse é o negócio. Perfeito. Você dá atenção, vem... ó Sua intuição já tinha dito que não era pra atender. E você atende. Aí vem uma conversa fiada. Caralho, aí, de repente, vai. você agora ficou nervoso porque te pegou. Você criou a relação, uhum. mal te pegou. Você responde. Agora a bosta tá nos dois. Tá. Você desliga, puto. Adivinha, agora você vem com esse problema pra porra do carioca. Falando, oh, eu conversei com o filho da puta lá do Douglas. E aí, mano, eu... e trazendo a merda pra ele. E ele te dá ouvido. A bosta cresceu. Vai crescendo. A gente vai é passando é, por papai. Não, e aí você sai daqui, piseira, aí chega lá em casa, você conta a história pro é outro. Mundo. É verdade. Você, você tá é o repleto pro... de razão. Ô, uhum. oh, cara. E aconteceu isso tão assim recentemente. Não uhum. <risos> é deixa quieto é. é Mas você viu cê cê então, é isso Você vai ser bonzinho mesmo. e toma o... na olhota. É isso. Um birruga e o caralho. É isso. Vem que vem girando. Entendedores detentores entenderão. Parece que vem um ouriço na ponta rodando. E crava. E vem. É. Então, assim, a briga é contra o tem bonzinho, razão, cara. Tem razão. Porque ele fica, sabe, assim, ó, ele não quer fazer uma parada e faz, achando que tá ajudando. Mas é isso que nos foi ensinado, Bola. Porque quando a pessoa começa, sabe, a buscar ser uma pessoa melhor que nem a conversa que eu tenho, com todo mundo do lado de lá, que eu agradeço de todo o coração pelo amor e o carinho, é o seguinte. Eu converso com quem tá na busca. Uhum. É com isso que a gente conversa. A gente conversa com quem tá afim de algo mais. Quem não tá tá tudo bem, cara. Eu vivo e eu deixo viver sim, sem problema sim. nenhum. Nós não estamos colocando regras. Mano, tá que, ó, regra, que fique é. claro. Viva a vida como você bem quiser. Você é livre para fazer o que você quiser. E nós não estamos aqui para julgar, eu só sei o que serve para mim, o que não serve. Está legal aqui, eu fico. Está uma merda, eu vou embora. Então, a parada do bonzinho lembra, tudo é. que o mal precisa é de atenção. Então, o que, que aconteceu? Que é onde está a cagada, que eu flagrei e peguei o negócio. Quando você começa a querer ser uma pessoa melhor, quando você começa a se espiritualizar... Você fala, poxa, tudo, sabe, eu pregando a, a palavra e você vai ouvindo lá e você fala, poxa, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, fazer toda a parada. Uhum. Você pega isso e o mal ele é tão foda, tão foda e ele não descansa. Não descansa, ele não é verdade. descansa. Ele é tão foda não descansa mesmo. que ele usa o bem contra você, Otário. Ele usa a tua força. Ele usa o bem contra você. Sim. Então, pega onde o bonzinho. O bonzinho é o problema da porra toda, cara. Ele é o problema da porra toda. Então, pega só. Então, o que, que ele faz? Eu tô aqui, eu não tô legal, eu tô zoado. Uhum. Vou lá falar com o Bala. Só que eu sou amigo do Bala. Então, sim. eu chego perto de você, a sua intuição falou que não era pra você me atender. Falar comigo. E você fala, pô, o ninja é meu brother é, e tal. Gente, e você sim, né? me acolhe, você acolheu o mal. E uma laranja podre estraga a porra do saco todo. Então, o que acontece? Quando você começa a se respeitar, pô, eu não quero falar com bola. Eu não vou te atender, cara. Eu vou te atender quando eu quiser. Eu preservo todo mundo. Porque o mal, quando ele não tem atenção, aí ele... Você tem 100% de razão. Então é essa parada. parada. Então o que acontece? Aí se eu não te atendo... Ah, o ninja é mó cuzão. É cuzão, ah, é. o ninja é só cuzão pra caralho. E Mas eu vivo do meu jeito. E foda-se você. E foda-se. É isso aí. foda e, ó, e a pessoa, sabe? Essa é a pegada. E toda vez que a pessoa for falar... Se ela quer... Você quer conversar comigo... E a gente pode ser muito brother, você lógico, não estava legal, lógico. mas aquele dia a minha tava intuição um falou, dia... não atende bola, não atende, então não atendi, mas você quer falar comigo, depois você passou, lembra, tudo passa, aí você está melhor, você me liga, falou falo, opa, hoje é dia, hoje o dia está legal, dia... vamos embora, vamos atender, olha ah, que alegria, olha ah, que beleza, do caralho. então é isso, então assim, ó e aí, vamos dizer, você me liga de novo, eu não atendo, você quer falar comigo, não quer, você me liga de novo, é, lembra? Da dedicação, uhum. lembra da consistência E a hora que eu atendo, é a hora que eu tô bem então assim, ó, Olha a explosão de alegria Os dois bem, Pô, é. agora eu tô em condição de te ajudar De te dar amor e carinho Não ensinaram a gente isso Não. Ensinaram a gente a acolher Meu brother, deixa eu acolher E você vai se contaminando é. e a gente fica correndo atrás é.